estou chegando em Cássia, hoje dia 27, Tô vindo de Ibiraci, 27 de maio de 2022, Eu vou lá fazer um registro da igreja nova, que chama o Santuário Santa Rita de Cássia. Estou passando aqui eu na estrada de Ibiraci A Cássia É um asfalto muito bom o asfalto muito bom o Estado de Minas Na volta e Miraci. Miraci eu gravei com o senhor Joaquim Marcos. Agora estou chegando aqui em casa, fazendo as gravações aqui, dependendo da. mas só com garantia hoje usa muito esse bloco né o bloco de cimento isso é construção rápida fica um serviço bom aqui não tem condições de ultrapassar e eu não vou ultrapassar a terra é de caça Terra boa, café, caça. E tem um bom gado, né? Gato. O Giro tem procedência aqui nessa, nessa cidade. Caminhão de Passos Acho que vem buscar bloco aqui nessa região Já estava animado Agora vou ficar atrás do, atrás do caminhão até quando Vai dar de ultrapassar. Hein? Tem uns bachadão grandes aqui. Bonito. Eu parei por ter bebido um pouco d'água. Bachadão chegando na outra rodovia que liga caça a ah. Delfinópolis, eu assumi lavoura de café. eu não é bom ficar perto. Alô. Oh, o um trecho Eu Vou dar bateria Vou ligar de novo Estamos chegando aqui no, no trevinho Chegando em casa Também Fazendo a compra aqui para acompanhar E está indo para Passos Que a placa dele é Passos Então vamos dar mais um tempozinho distanciar um pouco e a gente vai até aproveitar e aí. aí ó Delfinópolis Estou chegando em Cássia dentro da cidade. É o guardão E as olarias. chegar chega chegando chega a Cássia. bem-vindo Vai orientar e nós vamos fazer uns vídeos bonitos aqui hoje. Pra glória de Deus. Estou vindo de Miraci Franca Passos e o centro. Vou lá pro centro. O diesel chegando. Ali eu desço. Não. Vou descer por aqui, ó. Mercearia do Cascatinha. Ah, Matriz, Santa Rita. Vamos ver como é que tá. Vou dar uma passadinha lá na subida, porque... Com a subida a gente gosta. Não custa nada. Aí ah, eu fiz aqui. Tá com a porta aberta. Ah, Lá é a igreja matriz Santa Rita, mas tem o um santuário agora. Que eu vim para filmar esse santuário. Agora é muito bonito. A cidade limpa, muito bem zelada, de administrada, e que vai ser o centro de peregrinações da região, por causa do templo, o santuário grande que foi construído. Vai ser referência não ao sudeste de Minas, mas o estado de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e todos os estados, porque é o maior templo Santa Rita de Caça, de Santa Rita, na verdade. Feita pelo Caciense Paulo Carvalho, acho que é isso o sobrenome. Deixou. Deixando uma história bonita Eu vou passar o Josué. Ver se eu faço um contato lá com a parecida, um aparecido, concebido. Ela é lá. o outro fresquinho ali. É líquido, né? Quase tá força de ofusca. Se eu Você faz um favorzinho pra mim, não. chamar a Concebido, que eu não amo. Que? É, nessa casa aí. Nessa casa? É, fazendo favor. Concebido, fala que é o pastor Ronaldo. Essa ou na outra? Nessa daqui, ó. Nessa. Ô, Concebido! É...